Mãe. Mãe. Mãe! Mãe! Mãe! Aqui, aqui já fica a Havana! Oi! Tudo bem? É, tudo bem? É, tá Vai ficar bem. o mais frio fora e, e o mais carinho. É aqui a família inteira fazendo? É! Né? <risos> família Vox Lume <nome> de Cristo! <risos> Que desenho que vocês estão fazendo? Sim, sim. Aqui é a imagem de Jesus Cristo com a... a boa samaritana. Maria Madalena. Ah, tá! Vocês fazem sempre isso? Todo ano a gente aqui. Todo ano. É uma tradição da família. A tradição da, da nossa comunidade. Comunidade batucada, comunidade do White, comunidade o nome de Cristo aí todo ano representar. né? Todas as pastorais estão aí, nós fazemos o nosso desenho também para colaborar e né, foi visto. Mas você não é daqui não, né? somos todos daqui, é, somos baiano, mas. Ah, tá aqui, é, ó. São ba... Aqui tem de vários lugares: baiano, é, Paraíba, Carioca. É uma mistura, né? E tem buziano também? Tem buziano também. Tem é buziano. Sempre tem né, tem o um pessoal local e um o pessoal que uma cidade turística né, geralmente cidade turística é formado por né, descendentes de outras regiões do, do país. Você tá é. quantos anos aqui? 16, 17 anos, dezessete anos. Trabalho em que? Eu trabalhava no o Civil, aí passei em obra mesmo, tive um acidente, depois vim para vim para é, trabalhar com a Prefeitura. É, geral né é. no geral mas hoje nós damos aí nossa pequena colaboração com a comunidade também para a igreja católica né já está ampliando aí mostrando a tua fé Isso, mostrando a nossa fé e levando a palavra de Deus à né? frente é assim como ele quer de nós qual é né? o teu nome Mazinho conheci com Mazinho parabéns Mazinho e obrigado tá show, tamo junto